Olá todo mundo, eu sou Vicente Domingos, youtube.com barra Vicente Domingos. Vamos falar sobre luz e lâmpada? Você é luz ou você é lâmpada? Vamos combinar o seguinte, antes de continuar. Clica aí no gostei, curte, compartilha, comenta, se inscreve aí no canal, clica no sininho das notificações, na opção todos. Que é você receber todas as notificações do canal quando eu publicar um vídeo novo. Se no final você não gostar do que eu falei, é, dê um dislike, comenta porque não gostou, tá bom? Combinado assim, aí todo mundo sai ganhando, beleza? É, às vezes alguém me diz ou comenta sobre alguma coisa quando eu tô falando de Jesus, certo? Por que você está querendo me ensinar? Eu respondo. Mas quem diz que eu estou querendo te ensinar? Outras vezes também me dizem, por que você não me explica? Por que você não esclarece o que você está dizendo? Nesses casos eu respondo, por que você está querendo que eu te explique? Eu sou Deus? Eu sou o autor da mensagem que está sendo transmitida por mim? Por acaso eu deveria te ensinar? Por acaso você quer que eu te diga o que é para você aprender, ouvir do próprio Deus ou do próprio Jesus? Por acaso é a lâmpada que ilumina ou quem faz isso é a luz que passa através da lâmpada? Eu sou apenas uma lâmpada, uma candeia, só, eu sou só um instrumento que Deus usa para falar com você, nada mais. Eu não preciso, eu não quero, não seria legal que eu ficasse explicando aquilo que você deveria perguntar para o autor da mensagem, e não para a lâmpada. Certo? Então, eu sou só a lâmpada. É, vamos ver aqui o texto de Mateus 5, 14 a 16. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Nem se acenda a candeia e se coloca debaixo do alquê, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, respondesse a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está, no, está nos céus. Entenderam aí? É, por um lado ele diz que você é a luz do mundo, mas por um outro... Ele está dizendo que, que nós somos a luz do mundo, que vocês são a luz do mundo, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, em conjunto, todas as, as lâmpadas, é como se fosse uma cidade edificada sobre um monte. Então, não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. É, então, em conjunto, uma cidade. Lâmpadas iluminando a cidade toda. Agora... Não se, se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E ilumina toda a casa. Então, individualmente, cada um de nós somos lâmpadas. Individualmente, cada um, somos, cada um é lâmpada. Certo? Então, o que acontece com a lâmpada? A luz passa através da lâmpada, na, através da lamparina, através do canheiro, através da vela. Entendeu? Através de do instrumento, é, a luz passa. Tá? Ilumina todos que estão no ambiente Mas a, a glória é para a luz Não é para a lâmpada A glória é para a luz Para Jesus, não é para mim Não é para você E outra você vai Quando você ouve uma mensagem de alguém Você tem que perguntar para o autor da mensagem O que, que o autor da mensagem quer dizer Não a pessoa que está trazendo a mensagem Não para a lâmpada Mas para a luz que passa por ela Beleza? É, vocês mandaram mensageiros a, jo, a João, e ele deu testemunho da verdade. Ele era candeia que ardia e iluminava. E vocês quiseram alegar por um pouco de tempo com a luz de João, com a sua luz, com a luz de João. É, isso aí está escrito em João 5, 33 a 35. Então veja aí, eles, João era candeia, a candeia iluminava, mas quem iluminava era a luz que passava através da candeia. E as pessoas estavam achando que a luz era de João. E que queria ficar com João, não queria a luz que estava passando através de João. Entenderam? Então vamos lá. Ó. Sempre que você ouvir um, um pregador qualquer, <risos> vá perguntar para o autor da mensagem daquele que passou através daquele pregador, o que que o autor da mensagem quer dizer. Para quê? Para que ele te explique. tá? Uh, lá em 1 João está escrito que você não precisa de ninguém para te ensinar o que Deus está dizendo que o próprio Espírito Santo, entendeu? Ele te ensina todas as coisas. Então pergunta para o Espírito Santo, pergunta para Jesus, que ele vai te dizer. É muito, é, muito melhor, muito mais confiável o Espírito Santo, não vai te enganar, certo? Então curte, compartilha, se inscreve no canal, é, comenta aí embaixo se você, o que você achou, alguma dúvida, alguma coisa, e fui. Até.